O que você deve fazer com os pontos que você acumula no seu cartão de crédito? Eu sou Elias Lelles e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia, então sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo. Então vamos lá, o assunto do vídeo de hoje é o que você deve fazer com os pontos que você acumula no seu cartão de crédito, esse é um ponto muito importante e que a maioria das pessoas acabam não dando tanta importância a esses pontos e acabam perdendo dinheiro. É o primeiro passo que você precisa entender é que pontos é igual a dinheiro. Primeiro ponto é esse. Ficou redundante, eu sei, mas é de fato isso. Primeiro ponto é entender isso. Primeiro passo. Pontos é igual a dinheiro. Então os pontos que você acumula no seu cartão de crédito, eles não são brindes. Eles não são algo que você é, recebe do banco e que foi um brinde que o banco te deu e que você vai simplesmente fazer vista grossa a esses pontos. Então, o que você precisa entender é isso, pontos é igual a dinheiro. Depois que você entende isso, você vai o quê? Se eu tiver já enraizado é, em você, você já tiver consciente disso, o que, que você vai fazer? Você vai buscar oportunidades para transformar esses pontos em dinheiro. Porque existem oportunidades do dia a dia, é, ao longo do ano, todos os meses praticamente, a gente tem essas oportunidades de você pegar esses pontos transferir esses pontos para um programa de fidelidade da companhia aérea, transformando esses pontos em milhas, e depois você vai vender, fazendo com que isso se torne, você gere renda extra. Então, esse é um ponto muito importante de você entender que esses pontos eles valem dinheiro e valem muito dinheiro. Só que não é em qualquer momento, não é qualquer data que você vai fazer essa transferência e nem é, não é qualquer data que você vai transformar esses pontos, tentar transformar esses pontos em dinheiro, porque se você se você fizer isso de forma aleatória, corre o risco de você deixar de ganhar, você não vai perder, mas você vai deixar de ganhar dinheiro, o que também ninguém gosta, pelo menos assim, se você está me assistindo aqui, tenho certeza que você não gosta disso. Então entenda que existem momentos estratégicos, oportunidades estra, é, estratégicas para você fazer isso. E lembre-se o seguinte, não transforme os seus pontos, não troque né, os seus pontos por produtos e nem pelo abatimento na fatura do seu cartão de crédito. Porque quando você faz isso, você está deixando de ganhar dinheiro também. Então, é, atentem a esse ponto e por mais que você receba uma oferta do banco, por mais que você é, o seu programa de fidelidade, onde você acumula seus pontos, te ofereça uma panela, te ofereça um chinelo, é, enfim, te ofereça alguns produtos para você trocar por esses pontos, não faça isso. Porque toda vez que você faz, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, entenda que seus pontos valem dinheiro e... Fique atento às oportunidades para você transferir esses pontos, porque em alguns momentos você pode pegar esses pontos que você tem hoje acumulados e multiplicar eles aí por até 120, 140, 160%, apenas a partir do bônus que o programa de fidelidade te oferece. É isso mesmo, essa é a melhor oportunidade que nós temos para multiplicar os nossos pontos do dia a dia. que a gente acumula no cartão de crédito, que a gente acumula através de compras bonificadas, são essas promoções onde o programa de fidelidade dos bancos, em parceria com os programas de fidelidade das companhias aéreas, eles te dão uns bônus. É então, basicamente um incentivo para você pegar esses pontos que você tem acumulado aqui no programa do banco e transferir esses pontos para um programa da companhia aérea. Então você multiplica esses pontos, transformando assim, alavancando assim, multiplicando a sua renda extra. Então fiquem atentos e continuem nos acompanhando, porque a gente sempre vai trazer... Essas dicas para vocês estamos sempre trazendo essas atualizações aqui. E se você deseja se aprofundar mais, entender como funciona esse mercado, como você pode transformar os seus custos do dia a dia em uma nova fonte de renda e renda extra, nós vamos ministrar três aulas 100% online 100% gratuita durante a semana da renda extra com um cartão de crédito. Se você deseja participar, clique aqui na descrição desse vídeo, clique no link que nós vamos deixar aqui disponível para você e se inscreva de forma gratuita Será um evento 100% online, onde você vai ter acesso a todas as nossas estratégias, tudo o que nós fazemos no dia a dia, para gerar renda extra, para colocar grana no bolso. Então, participe com a gente desse evento, que está sendo preparado com muito carinho. Então, desde já agradeço a sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e não esqueça, se inscreva em nosso canal.